pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça de lamê. Gente, isso daqui tá super em alta e vocês encontram este lamê no site do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Este look aqui que eu estou trazendo é pra gente usar agora na virada do ano eu optei pra, por usar tudo dourado, essa blusa também ela é dourada, no vídeo ela não parece tanto, mas ela é dourada. Mas você pode usar com uma blusinha branca, fica lindo também, tá? O molde dessa calça vai estar disponível no site do 36 ao 56, lembrando que você pode fazer shorts se você não quiser calça, tá? Então se você quiser aprender a fazer esta calça super linda para usar agora na virada do ano... É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a nossa calça de lamê. E como eu falei no vídeo de recebidos, se você não quiser fazer a calça, você pode fazer uma bermuda, um shorts, fica a seu critério, tá, gente? Então, você vai cortar menor, mais curto, aonde você quiser aqui no seu molde, tá? Então, é muito simples fazer e rapidinho. Gente, nem precisa de muito esse tecido, né? Bom, a gente vai colocar aqui o molde, já, colo... já coloquei, eu tô com um metro de tecido, gente. Um metro eu vou fazer uma calça, tá? Com um bolso. Então, pra vocês verem como rende esse tecido. Então, posicionei aqui meu molde, eu vou cortar deixando uma margem de costura de um centímetro, tá? Tá?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 Bom, pessoal, então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar a nossa calça. Ela é muito simples e rápido de montar. Como eu disse, este tecido dá pra costurar normal na máquina reta. Olha, no molde nem tem este bolso na parte das costas, só coloquei de um lado, tá vendo? Olha, costurei ele na máquina reta normal, tá? Usei linha comum. A única coisa que eu fiz foi colocar aquela agulha de cabeça dourada que eu já ensinei vocês aqui no canal, que a agulha é para costurar malha. Deixa eu abaixar um pouquinho. Ó, tá aqui, tá vendo? Que é para costurar malha na máquina, ó, costurou normal, tá vendo? Eu vou passar o resto na overlock, deixa eu mostrar aqui do outro lado pra vocês, ó. Costurou, tá vendo? Na máquina reta. Então, costura normal. Como a gente tá usando um tecido que estica, e eu vou usar ele esticando, então, pra quem tem máquina doméstica, vai passar o ponto zigue-zague nesse tecido. Se você tiver overlock, pode passar direto no overlock. Então, a gente vai pegar aqui a parte das costas e vai colocar o bolso. Você vai pegar a parte chanfrada do seu bolso e vai colocar aqui, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui pela lateral, unindo o seu bolso. Depois que você uniu o seu bolso, ele vai ficar essa parte pra dentro, você vai vir aqui com o fundo do seu bolso e vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e fechar o bolso pra ele ficar desta forma, olha. Costuradinho, ele vai ficar assim, né? Costuramos o bolso, já vamos vir aqui com a parte das costas e colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, deixa eu cortar aqui a linha, olha, do bolso de trás... E vamos unir pelas laterais e pela entreperna. Só vamos deixar o cavalo aberto, que é a parte que a gente vai unir a outra perna, tá? Então, agora a gente vai a máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Como eu disse, se você não tiver overlock, costura no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. Então, agora que a gente já costurou as duas pernas, a gente já vai unir uma na outra pelo cavalo, tá? Então, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que está do lado do direito, você vai colocar aqui dentro da que está do avesso, pra unir aqui, ó, cavalo com cavalo. Unir o cavalo com o cavalo, vai passar uma costurinha aqui. Na máquina, unindo todo o cavalo, ó. Vai fechar aqui o seu cavalo, tá? Só vou na máquina passar essa costura. Se você quiser, você já pode fazer a barrinha dela. No caso da minha calça, ela não vai ficar tão longa, porque eu só tinha um metro de tecido. Mas se você quiser ela mais longa, você compra mais. No meu caso, ela vai ficar um pouco mais curta. Então, se você quiser, você já pode fazer a barrinha. E aí, a gente já volta pra colocar o cos dela. Agora, a gente já vai cortar o cos. Pra cortar o cos... A calça, ela tá um pouquinho mais larga do que a minha cintura. Então, ela vai ficar também no, no seu caso, tá? Se você vestir o mesmo tamanho, se você imprimir o mesmo molde, ela vai ficar um pouquinho mais larga. Então, você vai pegar a fita métrica e vai tirar a medida da sua cintura, onde você vai querer que essa calça fique. Aí, você vai cortar no tecido uma tira reta com essa medida, tá? Aqui a minha tira. Cortei uma tira reta... Ó, passei uma costura, tá vendo? Na largura que você preferir, o meu cos vai ficar nessa largura. Passei uma costura, e o que, que eu já fiz também? Coloquei dois ilhós aqui na frente, só pra fazer uma graça, porque não precisa, tá? Então, agora, você vai pegar e você vai achar os quatro pontos do seu cos, ó. Você vai colocar a costura com a frente aqui, no caso que eu já coloquei o ilhós, e vai achar as laterais. A gente vai usar o mesmo processo de colocar elástico. Este vídeo de ilhós, eu já tenho no canal, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser aprender como colocar esse tipo de ilhós. Você vai vir aqui com o seu cos, e agora a gente já vai colocar o cos na nossa calça. E aí, os quatro pontos que você achou no cos, você vai achar aqui na sua calça, que ele já tem, na verdade, que são as costuras da frente, das costas e das laterais. <risos> Então, você vai colocar e na hora de costurar isso, o que, que você vai fazer? Você vai esticar de um ponto ao outro, vai dar pouca coisa de diferença, mas já vai dar um pouco de diferença, entendeu? Então, ele vai ficar um pouquinho menor do que uh, a gente fez a nossa calça, né? Pra ela ficar um pouquinho mais soltinha, que é o modelo dela, tá? Tá? É o mesmo processo que usa para colocar elástico, é o processo que eu uso para colocar cos em tecidos de malha. E aí, pra costurar, mesma coisa, se você tiver overlock, vai pra overlock e costura isso. Não tem overlock? Vai pra sua máquina reta com ponto zigue-zague, tá? Gente, vamos então pra máquina agora, passar a costura, ó, só passar uma costura aqui, prendendo todo o cos na sua calça, e aí, a calça já vai estar finalizada. A barra, em vez de fazer a barra, como a minha calça, ela ia ficar um pouco curta, eu peguei um pedacinho de retalho e coloquei aqui como punho, tá vendo? Mas, se a sua calça já tiver no comprimento específico que você quer, então, você não coloca, porque senão ela vai ficar maior. Você só vira uma vez pra dentro e passa uma costura. Então tá aqui a calça finalizada Super simples de fazer Como vocês viram aí no começo do vídeo Ela fica maravilhosa no corpo Super confortável E como eu disse, se você não quiser fazer calça Você pode fazer bermuda Então o molde Ele é bem versátil, tá? Ficou assim na parte da frente E na parte das costas ficou desta forma Tá vendo? Super simples de. Ah, eu coloquei este aviamento aqui Olha, só pra amarrar aqui Tá? Mas nem tem necessidade, porque aqui a parte dela, ela já tá com elástico, elástico do, do tecido mesmo, eu não coloquei elástico por dentro. Então, é só para enfeitar mesmo que eu coloquei aqui, que eu tinha colocado o ilhós, né? Bom, então tá aqui, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês, então, em um próximo projeto.